Quer dizer, você quer que eu faça o COG pra testar qual item específico? Você já tem em mente? É o Guinsoo... Guinsoo oh. Estética, será? Todos, basicamente, mano. Bora, então. Vou te mandar uma fotinha aí. Cara, baniu o Lulu, tio. Eu vou de carro Baniu? Meu Deus, tá pegaram me o COG no <risos> Lulu, velho! Nem podendo nem podendo. Quer fazer um cake, né, alguma coisa assim aí? Pode fazer outra coisa aí. O Jin, o Jin não, não, muda, não mudou é? muito não, mano. Vou pegar a Jinx, mano. A Jinx, tu pode fazer o mesmo build, não, se pá Pode, mano. Bora. Nossa, é, é o, o youtuber lá, o Vandiril, pô! Botafé. O gringo? É mesmo? É. Caímos contra o gringo, Ih, galera do YouTube. Mas e nós é, sem mano. ganhar aí, mano? Vamos jogar na moral, geral? Vamos, vamos jogar na, joga na moral, vamos oh, jogar na moral. O foda que o time dele moral. bom, velho. É, é o Vandril do YouTube, vai... pô, digita aí. Vai bugar pô. nosso jogo, pô. Vai bugar nosso jogo. Como assim vai bugar nosso jogo? Ele fica explorando os bugs. Ah, é? É, ele faz esses Cachorro, mano. Foda que ele está sem lag, né? Ele tá sem lag, mano. Nossa, é Não, foda. mas o Dezica tá sem lag também. Vai carregar não, a gente, aí, Você carrega, Dezica, então. Vamos tentar pegar nível 2. Você dá um quezinho na wave, não é ruim, não. Tá zoado, não. Olha, ele vai pegar nível 2 e vir pra cima. Mas pega... Uhum. Então Vamos lá, mufi. Tô indo Vai pra, pra onde, doidão? O que, bate nele, bate nele? Fala, Marcos. Gostaria de saber sua humilde opinião vou ter, só. Vou ter mantra. Meu único amigo oh, vai. está me trocando morreu. para jogar com uma menina que mora em outro estado. Vai testar item. Vai testar item. Ô, oh, nós é melhor que os caras, hein, Desica? Vambora, fi. Ah, pô. Falou. Mano, o Maninho quer que a gente tire uma dúvida ali. Vamos puxar isso aqui e base pra eu poder fazer. Ó, vem, vem, vem. Dele. Morreu, morreu. morreu. Boa, só sai. Consegue sair vivo, se pá? Foda que eu flashei, velho, não precisava não. É, eu tô bot, Vamos. tá? Ó, o chaco, também, o chaco também, o Chaco também, o Chaco também. Chaco, chaco. É, Imagina que... eu pego ele e ele ia ficar louco. Pega, não. Pega, pega, pega. Dá, Dá um pego, leitinho pega, nele. Bem, bem. Ó, o de lado aqui, Dezica. Acho que se você pegar o slow, não é mata. Você me espida? Já dei, já dei. Nossa, Nossa ela tinha flash, assim, velho. Eu achei que ela não tinha, não. É, é, é. Você ia é bater na torre? É, mal agradecido. Comunicação, mil, hein? meu amigo. Take me together Tô? Quase, véio. se o W pega ele tinha morrido Mano, dive bot aqui se quiser, galera Tem, né? Ou se tiver informação do Chaco já tá bom ah, Nossa, é full pressão no gringão, fi Vai, Van achando que nós é brincadeira Vai, Vanderlei, Ai, Vanderlei. <risos> Vai, Vanderlei Eu colo nesse dive aí, hein Vou puxar aí nas dive, então Pode vir, pode vir, Viana Já liga o Ezão Ó, Lulu põe a cara. Velha. Vambora. Tanca pra nós, Zizika. Pega isso aqui mesmo. ZP uh, aí. Ah, choco, choco atrás. Dá com a Peguei, peguei, peguei, ah. Ai, morri também. Tenta sair, viu, galera? Mano, e aí? Vou fazer botinha aqui por enquanto. O oh. Vendaval ele tá igual. ao cra o crack. O crack não é mais mítico, mano. Mas o que, que será que ele dá não. de passiva? Tá ligado, velho? O Gumi é mítico, ah, ele é jo também. O único foda aqui de ir jogando no PBE é que não dá pra ler os itens, tá ligado, velho? A passiva, essas coisas. Mas dá pra ver aqui o que, que é os míticos agora, ó. mano. Mó dano, né véi? que Jinx gasta muita mana, hein? Vou puxar aí da vizinho de novo, tá? Vambora, véi. Animo da vizinho. Acho que vai ter que não, puxar não, mais aí, uma como aí, vez. aí. Bota o ferro. Aí, que... aí, não, ajuda a puxar mais uma, ajuda a puxar, ajuda a puxar. Não, essa tá em cima. Dá pra renovar, mas quando dá, tem mole de aired. Obrigado, Lige, Valeu pelos cinco meses com nós, viu, mano? Eu fui, tá? Você tá tocando, eu Marquinhos, você tá tancando. Morreu. Desiste e, de que, mim, não. Que vendo, mano. que vendo, que vendo, que ah, Ai, eu errei o R, véi. É vocês, é vocês, véi, que eu tô mijado. Morreu. Valeu, aí salvou o rolê do guerreiro. se tivesse acertado a ult, ele era clean. Ó, o Chaco, ó, o Chaco. Uh, acho que eu morri, Cadê? galera. Tá, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer, ó. Ué, eu vi ele ali naquela. Olha lá ele aí, ó. Ele, ah, aqui. ele ali, ó. Eu vi nessa ward aqui de cima, ó. Da pink. Pô, o build de PF do Vendaval ficou estranho, mano. Com o zelo agora. De PC, beleza. Então vamos, então. Deixa eu ver se eu acerto. Acertei. Hum. Cheirinho de chaco. Cheirinho de chaco, velho. Vamos lá procurar ele. Ficou low o cara, Vieiro? Não. Não. Tem fruta aqui também. Ó, o chaco, ó, o chaco! É esse? É nada. Acho que não. Vou morrer. Pô, o Vlad tá avançado, mas ele não desceu não. Eu preciso subindo. Saindo, é o último, vai saindo, velho. vai saindo, vai, que que é isso, blad, de dele, vai saindo. Cuidado com o Vlad, cuidado com o Vlad. Nada dele, filho. Vai saindo esse. Tá aí saindo. Beleza. Cuidado. Eu resetei, continua. O Brito Florzinha chegou. Cuidado. Vai, vai, vai. Mata todo mundo aí, Marquinhos. Então vamos, então vamos. vamo. Cuidado, oh, Brito. Não sei. Caramba, tão matando oh, os caras e tá brilhando. Demis, vem, vem. Será que vai pegar uma plaquinha, velho, de guloso? Pega, é, né? De guloso, eu sei. Cara, que que eu fiz, velho? Fui embora. Vai cabecear, vai cabecear. Ah, isso. Mensagem da vida. Televisão. Já mamou o guerreiro, arautou o cabeceão, Ah, ele vai parar aí. meu B, né? Vai não, vai não, vai não. Aqui, aqui deu certo. Bom, peguei e né? Vambora Vamo aqui Deixa eu botar uma pink aqui por causa do Chaco Tem que tentar levar a torre, mano Antes que o se levar dele Ai, velho, eu acho que eu tô criminando uh, Não tô? Que isso? Não, foi mais bad, velho Static nova agora, hein, mano Já fez o gume? ainda Mano, não. tem um Chaco aqui, cara Não, mano é pra eu ter medo desse cara? Será, velho? Nossa, véio, o flash saiu. Ah, mano. Tá duro, filho. Se a tá ser é forte, dar. hein, mano? E ele rushou estático, ó, velho. Acho que ele vai ter que descer lá no Brito, hein, mano. O Brito, eu a, apertei um R aí, Brito. Apertei um R. Quiser ir pra cima. Nossa, pegou. Foi. Vamos lá, ajudar ele. Boa, deixou <risos> os caras cagados e, <risos> e na vontade. Cadê rotade. Sérgio? Tem drag, tem que se virar o S-Top ali, ó. Os caras levar tudo. Ixi. Cuidado pra passeio, Ah, esse, esse ele, é meio do crime, ele não vai atrás, né? não. Crocante e alguém aqui? Oh, oh. um duro de Cheguei, mano. Ah, ah. Peguei, né? Ah, vou pegar esse cara. Pega, ah, pega, eu pega. acho que eu peguei. Ele não matou, não, né? Fala que não. Hum, vou ter que sair por causa do Cog. Tem speech ameaça? Ah! Fui mijado. Nossa! Ô, Cog oh, vai ah. tá. Kog vai tá muito roubado agora mas... com o novo Nisso, mas... mano. Mas... Olha isso, velho. Eu, expliquei, eu expliquei. Hum, quem que vale um cara? Ah, era o C, né? Caralho, não, você é. forte assim, velho. Esse cara que tá folgado no bot, hein, velho. Pegando. Bora, nele Vai nele, vai nele. Ih, Vladão, Moscando. tá bêbado, fi. Fogado. Fogado mesmo, véi. Tô a vou dar atrás. bem, vou dar bem. Eu vou pegar né? agora, não agora pra testar, mano. Ah, depois da static é Gumi mesmo, véi. Não dá pra fazer Gumi, não pô. Deus. Já tá. fez o Mítico. Ah. O Gumi, Canhão, o Gumi tá é bem. Mítico agora. Caramba, isso vai mudar muito a dinâmica do LoL, véi. Vê. Pra ver se vai ficar muito estranho ou não. Vai, vai. Ai, eu virou um cachorro. Consegui usar. Nada. Ih, Brandinho, você vai sentar aí na cabeça, fi. Tá, eu fiquei forte a partir desses itens aqui, tá? ah, uh, Vou levar a para pra ganhar aqui? reset e colo, hã? Uh -huh. Nossa, fodeu. Ah, era pra só tendendo, tentar dar um auto-ataque, véi. Se vocês matarem ele, eu tô feliz, véi. Vamos, Vieno. Matou. Ai. Hum. Tá bom, tá valendo. Ô, e esse, esse dragão aqui? Olha assim que esse cara porra. tá forte, mano. Os amigos do Vandil jogam bem. Foda-se, bora. Tira. Ai, fudeu, Marquinhos. Fudeu. Caralho, viado. Puxa tô apertando é boa, os botão porra, aqui, velho. Véio. Ai. Kog, Kog, Kog, Kog, Kog. Kog, Kog, Kog, Kog, Kog, Kog, Kog, e o drag, vai, ela consegue smitear, pai? Eu tô sem, tô sem. Ah, então deixa. deixa. Quer fazer? Vamos fazer, não, faz, não, faz, não, faz, termina, faz, faz, faz, faz, faz, faz, faz. É isso? Calma é é um pra ficar ligeiro. Cuidado, mano. Eu não consigo. Acho que eu matei chaco, esse pá. Matou, matou. Chaco tá aqui. Ah, você morreu. O cara morreu, tá. Ah, tô... ali, mano. mano, faz barulho aí, faz barulho Chaco tá aqui. Mano. Um... Calma aí, vou colocar. calma aí. Ó, o mid aqui, tentando segurar o mid, ó. Espera o Ó, tô dando um caldo, velho. Oh, pode ir, pode ir, Ai, tem... Pode ir, pode ir. Logou, uh. chuvalagem. Caralho, viado. Tá Caralho, muito forte, velho. Cog tá embaçado, tá? Só isso que eu falo, velho. Olha, cuspiu em mim ainda Olha, Eu não sei cadê o Chaco Mano, o cara tomou um. Ele tomou um pau na lane e o cara tá visando de forte, né, mano? <risos> Ba, ba, vamos o baro, vamos o baro, galera. Vamos lá e foda-se. Vamos barul. lá, todo mundo. Nice. Up. Peguei MR agora. Vou ver se eu dou um caldo aqui. Olha o Chaco, uh. ó o Chaco atrás. Esse foi Caralho, ah, meu é. viado. Jinxinha peluda, hein, velho. Vai, bobo. Vem, vem, vem. Ah, ah, oh, beleza. Caralho, Vandril, vai ficar sem vídeo pro YouTube, hein, paizão? Se for GG trair, ah, nós pa. joga mais um, vai ter um bagulho ali daqui a pouco. Vamos tentando, filho. Pode. Eu vou pegar o Van Dyke. Ai, ah, peguei rápido. Tô aí, tô aí, tô aí. Eu tô aí, tô. Acho Pode se Try hard, para, try hard, try hard, galera. É isso, é isso, Caralho. é isso. Foco, foco. Você vai tirar o foco deles, <risos> velho? Gostei, time, gostei. Bom, deu pra sentir a static só aqui, né, mano? Vamos, vamos de gol, vamos de gol. Só a Gabi, velho. Paradinho que se bate. Vambora, vamos embora